E aí, gente? Tá tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coquetel F, a gente vai falar sobre uma coisa extremamente francesa. Mesmo que você não estude francês, você já deve ter escutado alguém dizer que ''Ai, ah, é francês fala... Oh, lá, lá, ou lalá'' oh, ou ''ulalá'' E aí, bate aquela curiosidade. Mas por que, que eles falam isso? Em que contexto? E como que eu posso usar isso também? É verdade, os franceses, os francófonos falam muito, sim, o lá ou ulalá ou lá. Eles falam isso. Mas cada um deles é usado num contexto um pouco diferente pelo que eu percebi. Na verdade, isso daí não está escrito em nenhum livro, mas foi mais uma observação minha mesmo de perceber qual que era a reação das pessoas quando elas estavam usando cada uma dessas palavras. Pelo que eu percebi, a maioria das pessoas conhece mais o Uhlalá. Uhlalá vai aparecer em situações onde a gente está empolgado com alguma coisa, acha alguma coisa bonita, como Uhlalá, ele é pas mal. Ah, ele é bonito, ele não é nada mal. Uhlalá, ça fait du bien. Uhlalá, c'est trop bon. Certo. E por que a maioria uh, dos brasileiros, pelo menos, conhecem mais o ulala, não foi isso que eu mais escutei na França. O que eu mais escutei não foi com ulala, mas foi com o. u-lá-lá. Oh, e quando a gente diz olala, oh, a reação o sentimento é completamente diferente. Oh là é quando a gente está reclamando de alguma coisa, é quando surge algum problema e a gente quer reclamar. A gente vai começar por Oh là là, qu'est-ce qu'il fout dans la cuisine? Oh là là, mais il est é con ou quoi? Oh lá lá, là là, uh, celui-là, il a été bercé trop près du mur. Oh lá lá, là là, celui-là, il a pas inventé l'eau chaude. Oh là là, comment est-ce é qu'on va s'en sortir? Oh là là, encore un souci. Oh là là, mais qu'est-ce que tu veux maintenant Oh là là, mais il est encore là. Oh là là là là là là là. Isso mesmo, então Olá oh lá, là là, a gente vai estar reclamando de alguma coisa. E como os franceses já têm essa fama de serem reclamões, eles são râler les français et râler. C'est normal, então é normal então que eu tenha escutado eles falando muito mais olá oh lá do que olá oh lá. Là là". Então olá oh lá là está là apresentando uma reclamação. Mas c'est pas fini! A gente tem também terceiro uso, que aí não vai ser nem ula lá, não vai nem ser olala, vai ser alalá. E o alalá, a gente vai usar numa situação assim de um certo alívio, um certo, sabe quando você expira assim e fala alguma coisa tipo: "Ah, lá lá, qu'est-ce es que je suis fatigué?" Ah lá a jeunesse actuelle. Ah oh lá lá, quase que bem bien ici. Ulala, uh là là, jadore o cocktail F. Oh lá mas cê já fini? Ah oh lá lá, que essas vidéos são drôles. E eu sou a Fernanda e eu vou estar tá sempre falando de francês aqui no cocktail F. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!